alma consciencial, em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas, centro da individualidade espiritual, consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. De um modo geral, o corpo budi é pouco conhecido, longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão, não há como compará-lo. É o verdadeiro perispírito ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundiram, é nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia e desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. E por ser, no espírito, o grande núcleo de potenciação da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. Tudo o que é inferior tende ao movimento descendente e o soma passa a ser o grande fio terra do ser em evolução. Quando em trabalho de limpeza dos cordões energéticos que ligam os corpos, observamos que ao se desbloquear os cordões, intensa e luminosa torrente de luz multicor jorra até os corpos inferiores. Observados pela visão psíquica, vidência, o budi e o átmico formam maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz girando e flutuando no espaço.